Olá, meu nome é Cadu de Castro Alves. Eu sou o CEO e cofundador do Descobre. Sou formado em Engenharia de Produção e trabalho na área de Tecnologia há quase 15 anos. Nosso CTO Leonardo Jorge trabalha como desenvolvedor há mais de 12 anos, atendendo empresas como Tim, Ministério da Saúde e Turismo, FGV, além de já ter trabalhado em outras duas startups. Nós nos conhecemos desde 2003 fundamos nossa primeira empresa há quase 10 anos. Imagine que você precisa de um local para se reunir com seus clientes ou com seu time. Hoje, milhões de pessoas utilizam locais como cafeterias e salas de reunião para isso. Mas elas se deparam com alguns problemas. O primeiro é achar o local ideal disponível na data e na hora em que a reunião for marcada. Além disso, é difícil ter certeza que esse local oferece uma boa infraestrutura como internet rápida e estável, privacidade, segurança, equipamento de videoconferência e, claro, café e água para servir para as pessoas. O Discovery resolve todos esses problemas. Nós criamos uma plataforma para pesquisa e reserva de salas de reunião em diversas cidades do país. Nossa plataforma está disponível via desktop e mobile. Em breve lançaremos nosso aplicativo para iOS e Android, fruto de uma campanha de crowdfunding onde captamos mais de 30 mil reais para desenvolvimento do aplicativo. Segundo pesquisa realizada pelo Sebrae e pela Associação Brasileira das Empresas de Eventos, o mercado de reuniões movimentou mais de 17 bilhões de reais apenas no ano de 2013. São atividades como reuniões de negócios, workshops cursos e treinamentos, fazendo parte do mercado de turismo de negócios. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil é o terceiro maior mercado das Américas, perdendo apenas para Estados Unidos e Canadá, além de ser o principal destino de negócios da América Latina. Temos diversos concorrentes no Brasil e no exterior, como Interuala, Busca Sala, ShareDesk, entre outros. Nosso principal diferencial é que somos focados em reservas de salas para reuniões. E, em breve, seremos a primeira empresa no país a permitir o pagamento via mobile. Em 2010, criei o primeiro espaço de coworking do estado do Rio de Janeiro, o que fez de mim um dos pioneiros desse mercado no Brasil. Conheço bem todas as nuances do negócio, o que se passa na cabeça dos empreendedores do ramo e, sobretudo, o que os clientes precisam. Nesse mercado, temos hoje quase 40% de penetração. Criamos o Descover porque o mercado é muito fragmentado. E pior ainda, pouquíssimas empresas oferecem a possibilidade de reservas via internet ou pelo celular. Seremos o principal player de reserva de salas para reuniões no país. E acreditamos que o Startup Rio vai nos ajudar a atingir esse objetivo.